Opa, tudo bem? Aqui é o Bruno e eu só queria falar que se você está pensando, está querendo criar o seu negócio lucrativo na internet, então esse pode ser o vídeo mais importante que você já viu na sua vida. Porque eu digo isso porque eu já passei exatamente, porque pelo que talvez você esteja passando, que é realmente estar tá naquela fase inicial de de, de ter a ideia. De pensar, pô, isso aqui é muito legal. Eu queria ter o meu negócio realmente na internet, mas tem muita informação, muita furada por aí, a gente não sabe exatamente o que fazer e, e realmente eu sei como é complicado. Então eu, eu passei por isso e por isso que eu acho que eu posso ajudar você. De todos esses anos que eu já, já ajudando clientes, outras pessoas, pessoas uh, meus leitores que me acompanham no meu site, eu, eu cheguei numa, digamos, numa fórmula de quatro passos, que é o que eu vou mostrar para você agora nesse vídeo, de como eu gosto de ver. A criação de um negócio online, que é o que dá mais resultado com menor esforço. Então, se, eu só queria dizer para você que se você acha que, por enquanto, assim, é, é de, um pouco difícil, as coisas parecem muito complicadas, tem muita informação, só queria dizer que isso não precisa ser assim. Que tem realmente como se você tivesse as informações certas, estruturar calma, passo a passo com calma o que você tem que fazer, fica tudo mais fácil. E meu objetivo nesse vídeo é justamente mostrar isso para você. Nesse agora é um vídeo rápido que eu fiz que eu chamo do melhor emprego do mundo. Que ele surgiu da ideia que, na verdade, eu chamo de um melhor emprego do mundo, mas na verdade não é um emprego. É realmente construir um negócio onde nós somos os donos do negócio, então não é exatamente um emprego. Mas é que o nome surgiu porque eu tinha visto, não sei se você viu. Eles fazem aquela promoção de o um melhor emprego do mundo, que é na Austrália, que eles enviam, eles selecionam uma pessoa e enviam a pessoa para esse hotel, trabalhar, ganhar não sei quantos mil uh, dólares, para ficar lá um tempo, num lugar exótico, realmente muito bonito, e eles chamam isso de o um melhor emprego do mundo. Só que eu não tenho como concordar com isso, porque é o melhor emprego do mundo fazer algo que você nem tem muito interesse para longo prazo, desenvolvimento pessoal e profissional. Não tem muito a ver, só é legal porque é num lugar exótico. E dá para conseguir isso com o seu próprio negócio online. Como por exemplo, em 2013 eu fiz uma viagem de cerca de um ano pelo sudeste da Ásia. Conheci lugares como Tailândia, Filipinas, Indonésia, diversos outros lugares, lugares para uh, ilhas paradisíacas e realmente incríveis. E eu fiz tudo isso com meu negócio 100% online que eu tinha criado pela internet que é exatamente baseado nesses quatro passos que eu vou mostrar agora para você então é só para dar esse oi rápido aqui para dar uh, os parabéns para você estar aqui com, com a gente participando dessa jornada para para criar um negócio online e que qualquer coisa você precisar deixe seu comentário depois aqui abaixo do vídeo se você tem alguma dúvida tem algo que você gostaria de saber então vamos dar uma olhada agora nos quatro passos do de como criar o seu negócio online um negócio que a gente realmente tem paixão por aquilo que a gente faz, que realmente está ali para ajudar as pessoas e com isso criar um estilo de vida, um estilo de vida que a gente sempre quis ter, baseado em cima desse nosso negócio online. Porque a internet nos possibilita, nos possibilita isso. A gente pode trabalhar com algo que a gente gosta, alguma coisa, hobbies nossos, paixões nossas, transformar esses nossos hobbies e paixões, aquilo que a gente já tem interesse, que a gente já faz sem ninguém nos cobrar, sem ninguém nos pagar por isso. E achar uma maneira de como, digamos, rentabilizar isso, de como rentabilizar nossas paixões, rentabilizar os nossos hobbies. E um negócio digital, um negócio 100% online, principalmente baseado em infoprodutos, que é o que eu gosto de recomar, recomendar, eu acho a melhor maneira de começar. Então, aqui nesse vídeo eu quero explicar para você os quatro passos que eu sempre indico para alguém que está querendo começar o seu negócio online. O que você deve fazer para conseguir passar esses quatro passos e realmente desenvolver. E criar o seu negócio. Então, vamos dar uma olhada. Quais são os quatro passos que eu coloquei aqui? E agora a gente vai fazer tipo um jogo da velha, preenchendo e brincando aqui do que você precisa fazer para também ter o seu negócio online. Então, o primeiro deles é o público do seu negócio. Esse envolve tanto a escolha de quem você vai trabalhar, como qual mercado você vai trabalhar. Então, por exemplo, Há muitos hobbies que a gente pode conseguir rentabilizar, dependendo do que for. Por exemplo, um exemplo de caso é o Rodrigo Polesco, que ele tem o um site no .com. aquilo começou como um hobby, era algo que ele se interessava. Saúde, fitness, dietas. Ele se interessava e simplesmente transformou aquilo num hobby. Desculpa, transformou aquilo num negócio, transformou o hobby dele num negócio. Então você tem que escolher seu público, e a melhor maneira de fazer isso é subdividir o seu mercado. Então, por exemplo, não faça só saúde. Saúde é muito geral. Você faz saúde, aí você faz dietas. Dietas para mulheres, mais especificamente, dietas para mulheres executivas, aquelas que não tem tempo para nada. Então, ali já é um nicho de mercado que você consegue tratar melhor e se especializar. Ah, mas daí eu vou ignorar todos os outros. Não interessa, a melhor maneira de começar é você escolher um mercado bem específico, aquele que você pode atender da melhor maneira, e você falar só com aquele. Então também você pode escolher um dos. Em tentar encaixar num dos três grandes mercados que a gente chama, que é basicamente finanças, investimento, qualquer coisa que envolver ganhar ou fazer dinheiro, economizar. Segundo, saúde em geral e terceiro, relacionamentos, namoros, divórcios, casamentos, todas essas coisas. Esses três grandes mercados, se você tem alguma coisa de interesse num desses três, é uma boa chance para transformar num negócio online. Senão você pode começar com um dos seus hobbies e tentar pensar dentro do seu hobby, que provavelmente, se você faz ele há um tempo, teve certas dúvidas que você tinha, certos problemas que você passou, para hoje você conseguir fazer o que faz, vamos, por que escalar em rocha? alguma coisa assim. Pô, qual equipamento eu compro? Onde é que é os melhores lugares? Como é que eu vou? Quanto que eu pago? Você talvez teve essas dúvidas, como é que eu aprendo a fazer aquilo? Você talvez teve essas dúvidas. E se você já passou por isso, então você pode, digamos, empacotar esse seu conhecimento de uma forma de um infoproduto, pode ser um vídeo, pode ser um e-book, o que for, áudio, e isso você pode tornar num produto que a gente vai ver depois para vender para as pessoas que também têm interesse. Então esse é o primeiro passo, o passo escolher o seu público, escolher o seu mercado, quanto mais definido, quanto mais específico, melhor. O segundo passo aqui que a gente vai olhar é que você precisa escolher uma plataforma. Forma que é basicamente escolher como você vai divulgar o seu conteúdo, como você vai chegar nas pessoas que você quer chegar. Porque, por exemplo, uma das alternativas que muita gente fala é começar com blog. Eu, pessoalmente, não recomendo, não recomendo meus clientes que com com blog, porque ele dá muito trabalho de início com pouco resultado. Você cria um artigo lá, de 16 mil palavras, imagem, tudo que é bonitinha e zero comentários ninguém viu o seu artigo que você criou com tanto amor e carinho então eu recomendo outras maneiras eu recomendo por exemplo que você comece com uma lista comece criando uma lista de e-mail de contatos que você pode disparar um e-mail como de repente você deve estar recebendo agora até para ver essas palestras e aí com ele você mantém contato e depois você cria o blog isso se você souber os passos certos de como criar sua lista escolhendo a plataforma certa por exemplo, uma que eu recomendo é a do meio que é basicamente como fazer isso que eu acabei de falar, desde a página inicial, para você capturar o e-mail, o que você oferece para as pessoas em troca do e-mail delas, que realmente ajuda, e como você faz essa comunicação chegando até os próximos passos. Aí, depois que você escolheu o seu público, quem você vai tratar, quem você quer ajudar, quem você quer resolver os problemas ou ajudar a melhorar a vida, escolheu sua plataforma, o terceiro passo é o promoção. A promoção, no caso. promo promoção que ser Cedilha bonito hein parece pronto melhorou um pouquinho agora tem uma cruz ali no meio uma promoção o que que é eu quero dizer com promoção é basicamente o principal é conseguir tráfego mas não é só tráfego você tem que se promover de um jeito que você se destaque dos outros porque se você se promover simplesmente igual a todo mundo você é mais um lá no meio por que alguém ia escolher você aí pessoas vão começar a comparar preço que não é bom então você tem que promover do jeito certo que envolve, claro, tráfego, as campanhas que você faz, tanto Facebook, orgânico, como você se comunica com o seu mercado, se você teve na sua plataforma, se você faz o que eu estou recomendando de começar criando uma lista, o que que você escreve nos e-mails, o que que você inclui nos e-mails, como é que você se comunica, como é que você passa o seu pessoal para não ser simplesmente mais uma empresa lá que ninguém gosta de lá, não, que você, que a pessoa que está lendo o seu e-mail está recebendo, ela vê que tem uma pessoa por trás que ela pode confiar, alguém que ela pode ouvir a pessoa falar assim. Eu sei que você está passando, porque eu também passei por isso e eu posso ajudar você. Bom, que no caso, é verdade, estou falando agora porque eu também já tive essas dúvidas como fazer. Então, a promoção envolve tudo isso, desde o tráfego até como você se posiciona no seu mercado, como você é percebido no seu mercado e como você consegue agregar valor dentro dele. Claro, o principal é tráfego, mas não, não pense só em tráfego, porque a promoção em si envolve, engloba muito mais. E por último, aqui dos quatro passos, depois eu vou falar um pouco mais. Dando algumas dicas dele. O último passo que a gente tem é a criação do produto em si. O que, que você vai oferecer para o seu mercado? Isso é algo que muitas pessoas ficam, meu Deus, eu vou ter que criar um produto, eu não acredito. Como é que eu vou curar? Não tem vou ter que fazer uma máquina ali, vou ter que fazer um iPhone para vender para as pessoas. Não, não. Hoje em dia, a maneira que eu recomendo que você comece um negócio online, que eu acredito que seja mais fácil e que dê os melhores resultados, é que você comece um, um negócio digital baseado em infoprodutos. que É isso que eu venho falando até agora, de você usar o conhecimento que você já tem. Provavelmente, ou mesmo que você não tenha, você pode ir atrás e aprender. Que é questão de, dos, dos seus hobbies, suas paixões, o que, que você gosta de se envolver, e isso dá um jeito de transformar num infoproduto que você pode vender para as pessoas. E tendo um infoproduto, ele facilita muito porque, primeiro... Você não tem, não tem nada físico, você não tem uma, um produto físico, você tem que criar e tem que estar tá lá na loja, que daí vai para a central, que envia, põe no correio, e aí se foi e não entregou, e toda essa complicação. Não, é um infoproduto, é, é simplesmente um arquivo, aí você pode usar uma plataforma como, por exemplo, o Hotmart, que é hoje, eu acho que é a maior plataforma que tem no Brasil para produtos digitais, principalmente, info, desculpa, principalmente infoprodutos. E lá o que você faz é você se cadastra, se você não conhece, acho que é hotmart.com.br, lá você se cadastra, coloca lá, cria o seu produto, o que for, vamos supor, como fazer uma plantação própria no quintal da sua casa para alimentar você. Tem gente que tem assim, prefere comer comida orgânica, quer plantar sua própria comida, de repente você sabe fazer isso. E com certeza, eu não sei, por exemplo. Eu não tenho interesse, mas eu sei que tem pessoas que não sabem. E tem interesse em fazer isso. Se você já fez isso e você sabe, você foi lá, estudou, aprendeu, errou uma vez, errou outra, mas agora sabe fazer, de repente seu conhecimento, você poderia criar um e-book escrevendo o que a pessoa faz passo a passo, que hoje criar um e-book é uma barbada. O mundo, mundo mudou. Hoje, no, no passado, para criar página, e-book, PDF era uma dor de cabeça, tinha que pagar software caro, contratar gente. Hoje, você vai ali, abre o Word. Ou, se você, ou até se o Word é pago, tem o LibreOffice ou OpenOffice, alguma coisa assim. Se você tem Mac, tem o Pages, que vem na, na suíte do iWork, do Mac, é de graça e vem já uns templates muito legais. Você cria lá o seu produto, escreve aquilo que você já gosta, que você tem conhecimento, e aí você vai lá em arquivo salvar, arquivo exportar, PDF, alguma coisa assim, e pronto. Você tem ou agora um produto. Não é difícil fazer. Aí depois você vai lá no Hotmart e fala. Criar produto, nome, produto, sei lá, como fazer uma pontuação na sua casa. Qual é o seu arquivo? Escolher arquivo, PDF, clica, puff. agora ele vai te dar um link, que é o Hotlink, que é o que você vai colocar na sua plataforma e depois você vai usar as promoções que você fizer para atrair pessoas para o seu negócio elas verem o que você está oferecendo e se elas se interessarem de repente comprar. Então, isso é basicamente o princípio de como criar um negócio online, é como eu recomendo. Todo mundo começa porque é a maneira mais fácil. Depois, se você quiser expandir para e-commerce, software, outras coisas, ótimo. Mas infoproduto é o mais fácil, que dá menos dor de cabeça, e você não tem custo nenhum para duplicar. O que é duplicar um arquivo? É Ctrl C Ctrl V, que você nem precisa nem fazer. O Bota Hotmart faz automático a cópia dos seus arquivos. Então eu realmente recomendo que você comece um, um, um negócio online baseado em infoproduto, principalmente em algo que você gosta, algum hobby, alguma paixão sua, porque. Fica mais fácil. Não é obrigatório, na hora da escolha do seu público, você escolher aquilo que você gosta ou alguma coisa assim, porque você simplesmente pode, ser pela, pode ter a vontade de criar um negócio. Ótimo. Mas se você conseguir combinar com algo que você realmente gosta depois escolher na plataforma certa, que hoje é mais fácil ainda criar... Novamente, eu não recomendo que comece com blog, mas fique à vontade. Depois eu não digo que eu não avisei. Faça as promoções certas e promova o seu produto. Só uma coisa. No, na hora de criar seu produto, eu vejo muita gente que tem essa ideia digamos, do empreendedorismo digital. Elas parece que tentam achar uma maneira de burlar o sistema para conseguir tirar um dinheiro. Não. É muito mais simples. Tente pensar naquilo dentro que você faz, quais os possíveis problemas que a pessoa tem, o que, que ela pode fazer e como você poderia melhorar a vida dela. Então realmente tente ajudar as pessoas, porque daí você vai ter pessoas. Agradecendo você por isso, tipo, você vai ter feito uma oferta, oferecido o seu produto que você criou, seja ele ebook, vídeo, o que for, ela vai ter comprado, aquilo vai ter melhorado a vida dela e ela vai agradecer você por isso. Então, olha, você vai estar sendo agradecido por uma coisa que você já faria de qualquer jeito e ainda, por ter, ainda a pessoa deu dinheiro para você, por você ter ajudado ela. Outras horas você vai ajudar de graça, faz parte daí das promoções, você distribuir conteúdo de graça para atrair as pessoas, mostrar que você sabe... O, o que você está falando, etc. Mas isso é outro assunto. Então, isso é a melhor maneira. E até muita gente não se dá conta do impacto e por que, que eu chamo de melhor emprego do mundo. Porque no melhor emprego do mundo, que eles falam lá na Austrália, lá você faz uma coisa que você não tem interesse. Aqui não. Que você vai estar fazendo algo que você gosta, algo que de repente vai agregar para você profissionalmente. Pode se tornar sua carreira como no meu negócio, seu negócio principal. Eu era arquiteto. Eu sou ainda arquiteto por formação. Abandonei tudo aquilo e hoje me dedico só aos meus negócios online. Porque é uma paixão enorme. Eu realmente trabalho com aquilo que eu gosto muito mais, sem amarras. Eu posso viajar o mundo como eu fiz ano passado, eu estava contando em 2013, visitei Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia... Trabalhava literalmente da beira da praia. Lugares incríveis. assim Água cristalina até não poder mais. E, e é esse tipo de possibilidade que um negócio online pode dar. Não só isso, mas também a, a possibilidade que a gente tem, se você pensar de... Que há pessoas lá fora que, com o seu conhecimento, que você sabe, sua experiência de vida, que você já tem, você pode alcançar e ajudar. Então você vai ajudar as outras pessoas a ter uma vida melhor, enquanto que você cria, cria o seu estilo de vida, você cria a sua liberdade para você fazer o que quiser. Com isso, seguindo esse espaço, criando um negócio online baseado no infoproduto que eu recomendo, você pode ter a liberdade para você trabalhar onde e quando você quiser. Como no meu caso, eu fui para o Sudeste da Ásia. Por quê? Porque viajar um dos meus hobbies. Eu adoro conhecer os lugares, já visitei acho que quase 40 países hoje. Então eu fui para lá, levei meu laptop com conexão, que às vezes não era das melhores, eu conseguia trabalhar tranquilamente. Então realmente faz muita diferença e não só para você. Pense que isso pode crescer como qualquer negócio. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas quanto que eu posso ganhar? Isso é o limite, é como um negócio normal. Então imagina você ter controle total do seu negócio, você pode alavancar ele, se você ficou sempre com aquela sensação no seu emprego que do seu chefe, você acha que você sabia mais que seu chefe, que você podia fazer mais? Então, de repente, esse é um jeito de se provar. Você ir lá e colocar mesmo à prova o que você acha que você sabe, para ver se realmente dá certo. E se der certo, de repente, isso vai dar uma liberdade para você, não só para você, mas de repente, até para sua família. Poder ajudar aqueles que você gosta, assim, qualquer coisa que precisar. Ah, dinheiro não traz felicidade. Não, mas resolve um monte de problema que entra no caminho da felicidade. Isso é verdade. Então, realmente faz a diferença. Então, essas minhas dicas aqui de como começar. Público, plataforma, promoção e produto.